Olá, leitores! Hoje eu quero falar sobre exemplos e como escritores os usam em textos informativos. Como escritores, nós empregamos exemplos para nos ajudar a explicar ideias, e, como leitores, nós utilizamos estes exemplos para compreender melhor estas ideias. Se eu te disser que tenho hobbies estranhos, eu preciso sustentar esta informação com alguns exemplos. Eu preciso ilustrar o quão estranhos eles são. Então, se eu te disser que meus hobbies incluem sair para caminhar, ler livros e tomar chá, eu vou estar citando hobbies muito comuns, na verdade, que não são nem um pouco estranhos. Ou seja, não são bons exemplos. Eu preciso ser mais seletivo, apoiando melhor a afirmação de que meus hobbies são estranhos. Então, ao invés disso, eu poderia dizer que meus hobbies incluem brincar com marionetes, fazer chá de bolhas e estudar português arcaico. Bom, acho que agora estamos chegando a algum lugar, certo? Agora você está começando a entender o quão estranho estes hobbies são. Qual a função de um exemplo? O que ele faz? Quando você se deparar com um exemplo, pergunte a si mesmo, qual o propósito deste exemplo? Por que o autor introduziu este detalhe aqui? Como este exemplo se conecta ao texto em geral? Ele forma um padrão com outros detalhes do texto? O que este padrão me diz? E, finalmente, devemos nos perguntar, este exemplo levanta outras questões? Vamos dar uma olhada em um texto e avaliar os seus exemplos. Aqui, temos um trecho de uma peça do autor J.M. Barrie, o criador de Peter Pan. Barrie não tinha apenas uma versão da história de Peter Pan, ele fez mudanças ao longo do caminho. Por exemplo, ele percebeu que as crianças estavam imitando o Peter Pan, tentando pular de suas camas para voar. Algumas delas estavam se machucando feio. Então, Barry adicionou uma regra. Para voar, você precisava ter o pó de fada ou de duende soprado sobre você primeiro. Ao adicionar esta regra, Barry estava tentando ajudar as crianças a entender que voar é mágico e que elas não deveriam tentar fazer por conta própria e se machucar. Bom, o autor está, então, dizendo que Barry mudou a história de Peter Pan, e então, ele dá exemplos dessa mudança. Vamos prestar atenção neste exemplo, então, vamos fazer algumas perguntas para terminarmos. Para esse exemplo, qual o seu propósito? Bom, são algumas coisas. Ele nos mostra que Barry estava disposto a fazer mudanças em sua história, mesmo depois da publicação inicial do livro. Nos mostra também como o autor quer retratar Barry como uma pessoa responsável, Barry ouviu sobre crianças se machucando, ao tentar imitar sua história. Então, ele fez um esforço para prevenir isso, modificando um detalhe na própria história. Este é um exemplo bastante específico. Eu consigo imaginar crianças pulando de coisas altas, se machucando, e Barry se sentindo preocupado a respeito disso. Como eu consigo imaginar isto, eu consigo entender melhor o trecho, o que me ajuda a compreender melhor o texto como um todo. Bom, eu extraí apenas uma parte desse texto, portanto, eu não vou conseguir perguntar para você como os exemplos se conectam com o texto inteiro. Porém, este exemplo levanta outras questões para mim, como, por exemplo, quais outras crianças da ficção acidentalmente incentivaram crianças a fazerem acrobacias perigosas dentro de casa, como pular da cama? Exemplos são realmente poderosos. Eles podem moldar a impressão de um leitor sobre um assunto. O escritor os emprega taticamente para ajudar a desenvolver a compreensão de quem lê. Reconheça que, quando uma série de exemplos vem em sequência, eles estão contando uma história, e a história é também uma ferramenta incrivelmente poderosa. Use-a com responsabilidade. Como leitor, compreenda o poder que os exemplos têm e preste atenção em como eles estão sendo usados. Escolha sempre um ou dois exemplos para criar uma narrativa de força. Como leitores, estamos empenhados em teimar com os escritores, especialmente quando eles estão tentando nos convencer de algo. Faça um escritor trabalhar para te convencer e leia com uma atitude cética. Se você conseguir fazer isso, você conseguirá estudar qualquer coisa. Até nossa próxima aula e bons estudos!